Você sabia? O voto é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos. Baixe o aplicativo Guia do Voto e saiba mais.